Que não iria se render sem lutar Foi que ele Empunhou sua espada afiada E saiu correndo em direção ao exército da rainha Sumena Ai, mas ele foi atingido com uma espada E tudo que se movia em sua frente Mas ele conseguiu Decapitar o chefe do exército real Alguns guardas e feriu vários O campo florido de bromélias amarelas Estava vermelho pelo sangue nobre que jorrava Bonito, né? Sangue vermelho que jorrava foi quando sem pensar que o príncipe Eve se viu cara a cara com o um rei de monarca. antigos e levantou sua espada o mais alto que pôde e no único golpe decapitou o pobre rei silenciando seu exército e assim finalizando um este lindo capítulo da história. O que foi? Tudo bem? Tudo o que foi? Ah, não, eu... ah meu bem, que cresceu. Eu tava vendo e então tava dormiu, eu tô tentando ler uma história aqui pra Mirth e. Ela tá gostando, mas acho que ela pegou no sono. É. Nandinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que essa história tá um pouco pesada demais pra uma criança, não? Pesada, Jardel. Mas eu comprei nessa sessão infantil. Da é, mas... livraria. Aliás, naquela livraria que a gente costumava tomar aquele, tomar aquele café maravilhoso. Sim, eu Olha só, você tá falando de sangue, que o príncipe decapitou. A te mora aqui no Rio de Janeiro, com bala perdida, com tiro, com morro, com tripa. Enfim, é interessante pra criança já saber o que a espera, não que vai acontecendo com ela, mas o que espera que ela vai ter que andar baixando, Entendeu? É difícil. E aliás, aliás, ela nem sabe o que é decapitou. Eu sei sim, tá? Mes filles, vraiment, dormir, vraiment. Je vais te rendre mal, a pas encore. Olha só, minha filha, corre, corre, despreza, tá tudo mudando. O bonitão lá do Benjamin já tava lá com a canetinha dele mudando tudo, tá? Eu ia fazer, vamos, que é a maravilhosa esse final de semana, tive que mudar os planos. Tive, tive que mudar os planos. Não, sabe por quê? Mudei pra, pra um pimpoleta, porque o bonito tá aumentando tudo. Tá do cara aqui nesse Brasil, né? Não julga é nada. Tá bom, então. Beijo, beijo, beijo. Foi prazer falar com a senhora, hein? De graça. Jardel? Já, já. Eu tô em casa. Tem que fazer mesmo? A gente é agendado, consulta com ele, com o doutor Angélica tá bom, tem tudo isso pra fazer. A gente vai ver daqui a pouco, o melhor é chover. gente, tá tudo Ah, ah. ah, ah, ah. ah sabia. sabia! É isso, minha casa não. Tá bom, dele. Fala aí, o que foi? Uhum. Não, não, não, porque eu não quis mesmo te atender. Não, não quis, não quis. Não sou obrigado. Ivis, olha só. Existe uma coisa chamada respeito que você deve às pessoas e você não está em respeitando. Vamos começar por aí. Deixa a gente já começar por aí. Não, não vou. Ives, olha. É, você vai. Você vai. Tá bom, tá bom, tá, tá bom então, tá, ah, ô, eu, hein, ah, não sou obrigado, um é pouco, dois é demais e três vai pra puta que pariu, eu, hein, que me gastar essa hora, que já a sede. Oi, desculpa incomodar, eu tô procurando uma pessoa que mora por aqui, eu não sei, você é morador? Sou, sou morador, mas quem é que você tá procurando? Ah, Jardel, conhece? Jardel? Ai, gente, é sempre o Ives, mas por que, meu Deus do céu? Eu lá sei onde é que tá esse suéter, já que eu já cacei esse suéter a casa toda. Ai, olha. Se a gente fosse dois metros de altura, eu mesmo acabava com ele, mas é capaz de eu dar um soco e ele me arrancar um dente da frente ainda. Ah bonitinho. Ah, que bonitinho, já não me falou que tinha essas fotos aqui guardadas, com as fotos antigas. Ah, ele com a família. Que Hum, essa aqui é bem antiga. Que isso? A gente já tá beijando uma menina? Desde quando ele beija a menina desse jeito? Vai Nando, fala! Posso saber por quê? Ai, Jardel, meu Deus, Jardel, meu, Deus, meu amor. Vem cá, vem cá, vamos conversar. Me fala um negocinho muito importante. Esse interrogatório hum. todo. Gostei do livro. Da cara. Esse interrogatório hum. todo.. É ciúme? Claro que não, não né? É? Eu só quero saber o que vocês todos falam. Que vocês saem sempre juntos, conversam juntos. Passam quase o dia inteiro juntos, sei Quem lá. Elas são meus amigos, né? Mas tirando esse fato muito importante que parece que isso me esqueceu... Meu amor, se você soubesse da metade do que eu e a... o Dinho conversamos e o Rafa... Você já tinha me largado faz tempo. Tá bom? Ah, Agora é? deixa eu ir, porque é almoço, não é longe da tarde, tá? Mais tarde, tá, eu tô aí. Beijo! O que será que eles tanto falam? Hum. Jordão. Oi? Fala pra mim, né? Sério, tá acontecendo alguma coisa? Claro que não. Tá sendo o quê? Você tá aéreo, tá distante, tá em outro planeta, tá em todos os lugares, menos aqui. É sério, tá acontecendo alguma coisa? Você quer me contar alguma coisa? Eu não sei, tem alguma outra pessoa, tem algum outro carinha você quer terminar? É, é, é, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Ou, ou não, quer dizer, não fala nada não, não, fala nada, não sei se eu tô preparado pra saber disso. Não mentira, fala, fala assim, aconteceu alguma coisa? Ou é só uma fase, a Frozen veio aqui, a Arendelle transformou isso aqui em Arendelle e tal, let go, não tá acontecendo, transformou em gelo, o que tá acontecendo? Fala. Eu não sei, sabe? Mas eu acho que o Jardel tá me traindo. <risos> Ai, não, do crê? A que? mas que você chegou a essa conclusão, a esse forte? Na minha cabeça mesmo, ah, amor, você é maduro, com certeza papai, é aniversário, olha só te falar. O Jardel é muito diferente, e ele tá muito diferente do que ele já foi um dia. E eu vou te falar um negócio, não tem nada a ver com a esquizofrenia não, antes que você pense isso. que eu entrei em contato com a doutora Angélica já fiz xeretar, e ela falou que ele tá bem que ele não está tomando medicamento e que ele está maravilhosamente bem. Simplesmente ele parou de me procurar e parou de ter apetite sexual. Crienta, que isso? Gente, eu não tenho de você que eu tô... Eu não de você que eu sobre apetite sexual. Ô, Nando? Ove! Uhum. O Jardel não tá te procurando na cama não, amigo. É, amigo, você tem uma ideia, ele não tá me procurando, ele não tá me achando e olha que eu não tô nem escondido. Que isso, gente? Mentira! Amigo, olha só. Um negócio pra ficar bem. Oh, você lembra que mexeu com tesouro? Ah, não, não lembro. Tá, então daqui foi. Agora, meu caminho pra cá. Tá aí Mas foi, sabe por quê? Bruno me trouxe, me deixou aqui, eu te falei. Aí, o tesão bateu, o. O carro balançou, eu bati três palmas, amor. O negócio levantou posição de mato, amor. Bruno bateu continência, aconteceu. É, é. só, tá, o couro tá comendo, exatamente isso, né? O couro tá comendo. Só que tá o comendo. problema, o problema é o que tá comendo aí pra você, tá comendo. Bruno come, todo mundo tá se dando bem. Tá. Mas lá em casa, ninguém tá comendo ninguém. Esse é o problema. Amor, pra você ter ideia, a minha relação escreveu de uma maneira. de uma maneira, pra não dizer que tem UGU. Calma, também não é assim. Vai. Pensa positivo. Hum, se congelou, é a gente descongela. A gente vai atacar um pouco e aí e vai esquentar. Fica tranquilo. Olha, pode não parecer, mas eu sou entendido do assunto. Eu pra pratico. Eu pratico e posso ajudar. Tá, você vai fazer o que pra me ajudar? Ah, gente... Fica tranquilo. Eu vou te ensinar umas coisinhas, umas coisinhas que o tipo Bruno funciona Fica tranquilo, Landinho. Tá, ó. Suspendam a babá, porque o papai tá em casa. Eu vou te ensinar uma aqui. Uma coisa que a gente tá de doido, ele gosta de ficar tudo, tá? eu vou dar uma dor, né? dar uma pedra, Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Oh, agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir Oi. uma estrela. Que que é isso? Tá pimentando as coisas já. Pimenta de ardela Tá pimentando as coisas? Uh -huh. E pra que essa vela? Eu pensei, Jardel, que a gente podia ter uma noite bem especial hoje. Assim como dois namorados que acabaram de se conhecer. Tipo assim, transar loucamente. O que você acha? E daí, o que eu pensei? Você tá com medo, eu tô sentindo isso no seu olhar, porque você tá espantado, eu sei. Mas calma que eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai deixar esse livro falar. Aí a gente vai poder trocar loucamente. O que você acha? Hum? Mas por que a é vela? Qual a ideia da vela? Quem deu a ideia foi o Ian. Ele disse que ele ele trabalhou com o Bruno loucamente. Só faltou ele subir nas paredes que nem machido, Chita doida. Ah, tá. Ah. Ideia do Ian, né? Que maravilha! Ah, já deu. Cala hum. a boca, né? Peraí, peraí Jadeu, peraí Jadeu, tá sentindo isso? O que? Tá sentindo esse cheiro? Não, eu tô, tô sentindo o cheiro do nosso tesão. Jadeu, Vamos, Jadeu, peraí, peraí, aí, não é desse cheiro que eu tô falando, peraí. De que? Moço, muito obrigado por receber a nossa ligação, tá? Obrigado por ajudar a gente. Agradece o pessoal do Corpo de Bombeiro aí, tá bom? Tchau, bom trabalho. Obrigado. E aí? Tá bem? Já deu ah. a gente quase que churrasco. A foi sua, não é né? que. <risos> <risos> Pô, foi... foi minha culpa. Foi minha culpa. Eu tô traumatizado. Agora quem não quer saber dessa coisa de sexo sou eu, tá? Fechei a. Deixa eu perguntar pra balanço. Fechei. Tô tudo fechado aqui. Nada entra, nada mais sai. Tudo bem é assim, Edilma. Mas é claro... Gente, daqui a pouco eu te ligo, é sério. Eu não, eu não vou ficar falando, disso com você. Peraí, peraí, eu te ligo, já te... Oi! E aí? Tudo, é tá? tudo bem? Tudo bem? você? Eu tô ótimo! Nossa, que surpresa boa pra mim, você tinha saído do Rio! É... Acabou que eu fiquei mais do que eu achei, eu até gostaria. Mas você encontrou o que eu tava procurando? Olha, não. Não encontrei, mas eu tô procurando mesmo agora, é trabalho. Eu tô procurando comigo tudo que eu canto. Botando paga pra balconista, cuidador de todo. O que pouco apareceu, eu tô pegando. O que importa é mesmo é eu trabalhar. Exatamente. Gente, você, você é muito guerreira. Olha, queria eu ter essa força de vontade que você ah. tem. Tomara que você arrume um emprego dos sonhos, logo. Obrigada. Tá? Mas, viu como esse bairro é legal? Tipo, eu simplesmente amo isso aqui. É seguro. Eu acho um espetáculo. Mas, olha, eu tô muito curioso. Eu posso fazer uma pergunta também discreta? Claro. Você conseguiu falar com o pai do seu filho? Conseguiu ter alguma notícia daquele canalha? Maria, Maria, eu tô falando pra você, olha só, respondendo o seu áudio. Eu sei que o I é famoso, eu sei que você é fã, tudo bem e tal. Ele é muito legal, mas você vai pra lá pra trabalhar, entendeu? Você vai pra lá pra trabalhar pra cuidar do filho dele e do Bruno, tá bom? Então assim, fica calmo, vai dar tudo certo e é isso. Agora outra coisa que eu tenho pra falar pra você... Você fala com o Ives, fala você, você resolve esse B.O. Porque eu não vou resolver esse B.O. não, tá? Porque se eu falo pro Ives que eu vou tirar a Mirtes é, de você e passar para o filho deles, eu tô lascado, você é Terceira Guerra Mundial, não tô afim, tá? Eu não estou afim, tá? Segura esse B.O. a você aí sozinha, minha filha, tá? Mas é isso, respondendo seu áudio, tá aí, toma cuidado, vai dar tudo certo e vai ser isso. Acho que você vai se dar muito bem com o Ian e com a família dele, tá? Beijo, fica com Deus. É Resolver esse bo, Deus me livre. Chegou Tava quase indo lá no Ian pra saber como é que você tava Ah, eu fiquei conversando um pouquinho com o Dinho lá embaixo. baixo, né, agora subir né? entendi E como é que o Ian tá? Tá bem Ou pelo menos vai ficar, né? É O Ian é um cara muito forte, né? Nem ele sabe a força que ele tem É, ele é assim eu acho que nem ele sabe a força que ele tem, mas ele vai precisar descobrir, nem que seja na barra. Mas não era pra você tá... Ah, fica tranquilo, já fui, já voltei, já resolvi, cheguei lá, resolvi tudo em cinco minutos e voltei. Hum, como é sabe esse meu jardel inteligente, lindo, maravilhoso, <risos> tão prestativo? Ives? Alô? É, que palhaçada essa já deu? Brincadeira agora de mau gosto? Tô achando que ele tá brotando aqui em casa agora? Eu, hein? Que que tem Ives? Não... Eu só ia perguntar se vocês se entenderam, se resolveram. Não! É, eu tô preocupado com meu amigo, cunha. Ela quero saber de Ives. Eu tenho minha informante, a Maria. Que ela nos diz, pelo menos, serve pra alguma coisa, pra ser minha cúmplice, né? Aí ela me passa as informações. Mas eu não tô preocupado com Ives, não, depois. Depois eu resolvo pra ele. Mas... Quer um chá? Vou fazer. Ah, eu aceito. Eu tenho uns biscoitinhos aí que ficou uma delícia com o chá. Bom, eu comi com ninhão lá. Mas biscoito não se nega a ninguém, não é mesmo? Então vamos embora comer que eu não sou idiota, <risos> né? Vamos. <risos> com <risos> ele pra. Toma. Não. É, não. É, não. É, não. Tá bom. Toma. Toma. É Toma. Eu... por Toma. Ei, Leila. Como é que você tá, amiga? Ó, oh, tô chegando aqui já, hein? Aham. Uhum. Não, sabia. Eu sabia. Eu falei, essa área aqui fica muito trânsito. Eu falei, não vi você, eu falei, tá no trânsito, certeza. Aham. <risos> uhum. Não, mas você pode vir sem pressa, tá? É bom que eu aproveito, leio o texto da minha nova peça. É, já estou numa peça já, tá bonita. Voltei pro teatro esses dias, Michelle já me botou no papel da próxima peça, da próxima peça que ela tá produzindo. <risos> então tá bom. Então tá bom, pode vir sem pressa Mas olha, sem pressa pra ir embora Que eu já quero botar a nossa fofoca toda em dia Tô te esperando aqui numa mesinha aqui perto Tá? Vem logo, amiga Beijo, tchau Eu vou moer o Ives Eu vou... Gente, por quê? Por que meu pai? Por que eu falo Ives? Eu vou buscar a criança no inglês. O que, que ele faz? Ele vai respeitar? Ele vai buscar a criança primeiro que eu? Por que meu Deus? Por que? Olha, não falo mais com ele. Não falo. Que... Minha senhora, a senhora, acha que eu estou errado? O senhor, o senhor acha que eu estou errado? Não. Gente, ninguém tá me dando atenção. Eu tô ficando chateado, cara. Eu vou, eu vou matar o Ives. Tá, mas a gente vai quando, como, pra quê? É quando. Quando a gente puder. Quando a gente tiver uma brecha na agenda, a gente conseguir encaixar isso. Como? Como é só a gente encalacrar a bunda dentro do carro e ir embora. Seguir em frente. Foi. E pra quê, gente? Pra se estressar. Pra gente poder passar mais tempo junto. Poxa, Marcos viajou e parece que a gente viajou junto. Eu, hein? Todo mundo envolvido no seu mundinho, resolvendo seus problemas. Pelo amor de Deus, gente. Olha a Nando aí. Nando é uma pessoa que mora no mesmo prédio que eu. É o que eu menos vejo. Tá louco? A ah, gente, é mesmo. A gente tá bem afastado, se comparar uns tempos atrás. Né? Mas, gente, é aquilo também. É você e o Bruno com essa história de adoção entre essas hum. indas e vindas que tá acontecendo isso aí. Ó, oh, o Rafael. Tá com uma viagem marcada pra dar na cara de Henrique. Olha a moral que ele tá dando pra ele. E o pior, Jardel, que jogou um problema desse no meu colo. Como é que resolve isso, gente? Ah. Não tem como. Olha só. É por isso que a gente vai pra essa viagem. Gente, pra desestressar, vamos! Ou pelo menos falem que vocês vão tentar! Olha, eu vou ver com a Marina, tá? Vou ver se ela pode ficar com meu pai, ou então eu pago algum enfermeiro pra poder ficar lá com ele no final de semana Muito e a gente bem. vai. Muito pode bem. ser? Bom, assim, sim. eu acho que essa viagem vai fazer bem pra gente. Então, vai. Olha só, por mim não tem problema, tá? Está no meu final de semana de ficar com a Mirce, mas não tem problema. Eu ligo pro Ives, a gente troca, faz alguma coisa, a gente resolve isso. O importante é que a gente viaje. É uma pena que o Marcos não tá aqui para viajar com a gente, né? É, mas não seja por isso. A gente faz uma ligaçãozinha, a gente faz o convite. Vai que ele não pinta, não borda, não emerge para poder ir com a gente. Pera aí, cadê? Olha lá, vou fazer chamada de vídeo, hein? Cadê? Olha aqui, ó. Fazer assim, ó. Rafael, você nem pensa mexer nesse cabelo, hein? É não solta esse cabelo, que essa hidratação me irrita. Porque o meu cabelo tá para cima, parece o Vingador daquele desenho. Olha lá, entendeu, ó. Hi Lorena. Oi, fala hi. Hi também. não falar inglês. Só repete o hi. Hi. hi a cara dele. Aqui, Nossa. presta atenção no seu convite pra fazer pra você. Não fala nada, só ouve. Depois uhum. você pega e diga sim, tá? Olha quem veio das boas-vindas para o novo morador do Rio de Janeiro. Ai, ah, a gente nem acreditei. Ficou sincero que poderiam vir. Você tá tudo bem? Tudo bem. Hum. Hum. Hum. Como é que você tá? Olha Nossa. só. Sim.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 É sério mesmo, tudo isso que você tá me dizendo? Você tem alguma dúvida? É porque é muita loucura tudo isso É muita loucura? Gente, é sério? É isso mesmo que eu ouvi? E agora eu faço parte dessa loucura toda? É isso mesmo? Simão, Fala, não. ele é o assassino? O Jardel é o cara que você estava procurando?